Gente, ali tem um tetel, que toda vez que eu chego ali, olha lá, é certeza que ele tem filhote. Ah, tem filhote mesmo, Tá ah, viu o filhotinho dele, Tá atrás daquela tábua, a cabecinha baixa dele lá, quando tá com a cabeça baixa que tem filhote, vamos, lá, vamos ver se não consegue chegar bem perto, vai dar uns voos meio doido para cima de mim, mas não tem problema não, vamos lá. Olha lá, olha lá. Quer ver, filhotinho? Olha ah, o filhotinho lá embaixo, olha que bonitinho. Vê se eu consigo mostrar pra vocês. O filhotinho tá no meio daquele mato lá, ó. Ele se escondeu lá dentro. ver se tem mais algum escondido por aqui. Não, não tem, não. vou passar pro lado de lá agora. Agora é o seguinte: eu vou gravar aqui. Eles vão, vão vir em cima de mim. Só que o filhotinho tá nessa moita aqui, ó. Tá nessa moita aqui, ó, filhotinho. Aqui dentro, ó. Escondido ali, ó. Então eu vou descer lá e vão vir em cima de mim, quer tá ver? Vem com tudo, vem com tudo. O filhotinho tá aqui, ó. Disfarçando aqui, ó. A não ser que ele foi tão rápido que ele saiu pro outro lugar que eu não vi. Olha ali, ó, tá ali dentro. Deixa eu ver se ele tá ali dentro. Ó, tá ali, gente, ó. Vou mostrar para vocês ali, ó. Tem uma pedra. Isso aqui é a pedra, né? Olha ele ali, ó. Tá bem quietinho ali, ó, a patinha dele. Quer ver? Deixa eu tentar. Deixa eu fazer o seguinte. Lá vem, lá vem, lá vem, ó, ó, ó. Ó, quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Ó, ó, ó, ó. pedra tá bem aqui ó ó ó tá vendo lá olha ele lá bem quietinho ó ele acha que eu não tô vendo ele mas eu tô vendo a ah, mãe a ah, mãe tá os voos bonitos que ela dá a mãe ou pai sei lá deixa eu só fazer o seguinte aqui vou filmar agora usando o viewfinder que daí eu vou conseguir pegar Ela sabe que eu tô. Ou ele, não sei, sabe que eu tô perto do filhotinho. E raçar um pouquinho. Olha lá, olha lá, lá. Quer ver? Eu vou. Eu vou só fingir que eu tô mexendo aqui, quer ver, ó? Ó. Tá lá, ó. Mas ela não quer vir agora, não. Gente, mas é, é, é lindo maravilha, Vai lá, ó, Só que ela não ataca, né? Tem umas, umas que atacam de dois Mas aqui o outro tá ali escondido Não tá vindo aqui defender o filhotinho Quer ver? Eu Vou tentar pegar É que não vai dar para poder pegar Quer ver? Vamos tentar aqui Olha aqui, onde é que ele tá Vai vai ó Olha que bonito, acho lindo Ó, ó, ó. Quer ver só? Tentar pegar, mas ele não vai deixar. Aqui, vou dar só uma cutucadinha nele, ó. ó tô pegando na patinha dele, tá vendo? Ó, ó. Lá vem, lá vem, lá vem. Passou. Vou tentar pegar. Peguei, gente, ó. Peguei, ó. Ó, ó. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Lá vem. Hum. Ah, cara, tá. oh. Não vou machucar você não, nego. Não vou machucar você não Lá vem outro, lá vem outro Opa. Não vou machucar Opa. Oh. Ai, que bonitinho, gente oh. Tá vendo que bonitinho? Que lindinho Que bonitinho, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Ai, que bonitinho, gente. Tá vendo? Que gracinha. Oh, garota! Se tá querendo achar que com medo de você, eu não vou machucar seu filhote. Tá vendo, gente? Que bonitinho, ó. Que doçura. Dá para vocês verem, né? Meu Deus, que coisa mais linda, gente. E eu vendo de longe. De longe. Escondeu ali, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, já brinquei bastante com você, agora eu vou deixar você, ó, tá bom? Então Vamos colocar ele aqui agora, vou colocar ele aqui. Deixa ele embora. Ah vai, tropeçando nas coisas lá. Ah vai, já vai, já vai. Ah vai, tropeçando. Pronto, vai lá mãe. Vai lá mamãe, Vai. <risos> Nós íamos pescar a gente encontrava isso aqui, ó. Deixa eu, deixa eu focar aqui pra vocês verem. Nós encontravamos isso aqui na beira do rio, ó. A gostava de ficar passando o dedo pra ela murchar, tá vendo? Olha aqui no meio. Aqui no meio. Batia assim só pra ver eles murchar. Aqui, ó. Pra ver eles murchar. bonito que tá a lagoa. Choveu bastante. Tá linda a lagoa, ó. Encheu bem. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Ó que beleza, ó. Ó, ó. Mas só que você não vem direto. A senhora até as galinhas da Angola. Olha lá, ó. Olha que linda, Espero ter o foco porque é muito rápido. Pensa num passarinho rápido. Ó, pensa, pensa num passarinho rápido, ó. Aí vem, ó. ó. só que a perna e eles vão embora. Olha o tamanho dessa aranha aqui, gente. Bota medo, para quem tem medo de aranha, sai correndo. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Ali o tamanho dela. Espera só um minuto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, gente, olha o tamanho dessa aranha. Não é fácil segurar a câmera porque eu estou numa posição muito ruim. Mas olha o tamanho do corpo dessa aranha aqui, ó. Tá ali quietinha, esperando algum animal, inseto, né? Bater na teia para ela simplesmente ter o que comer. Opa, opa, opa, opa. Vamos lá. Muito ruim gravar assim. Eu tirei uma ali, só para vocês terem noção dela. Tem um corpo realmente grande, né, em relação às que a gente conhece. Eu coloquei ela aqui na madeira para vocês terem uma noção do corpo dela. É que ela vai dar a volta por lá. Já deu, pera aí. O tamanho dela ali, ó. Tentando gravar, mas ela está indo para sombra, porque por lá de cá está muito sol, está indo para sombra. E gravar nesse sistema que eu estou gravando que é meio complicado, que não pode nem pensar em Mexer na câmera, quer ver? Vou desligar aqui, pera só um minuto. Olha ela lá gente, olha o tamanho dela. As galinhas da agora estão chegando voando lá. Ó. Coisa mais linda, só que eu não peguei porque me pegaram. É as assim, me pegaram desprevenido. Estou fazendo outra coisa. O calor está demais. Está um calor de uns 38 graus, 39 graus por aí. E a vaca simplesmente foi para dentro da água porque não dá para aguentar, né? Certinho ela, né? que tá também, né, Madalena? Não é a que tá dentro da água, né? Não sei, Até o pequenininho entrou. Eu tô bebendo água. Tá doente o pé, Madalena. Madalena tá mexendo ali, pegando goiaba, mas o pé tá doente, uma pena. Mas goiaba tão bonita, mas tá... Todas elas estão doentes. De ação, só quem come é salgado. Hein, Bem? Tá doente, Preta? Já fui aí. Quem gosta são as vacas, só dá pra elas que elas comem. Ou os porcos. Exatamente. Tem mais goiaba aí não? Tem não? Tem lá no chão lá. Comeram já. Tem lá? Não tem lá ainda. Tem lá? Não. Ah é, é verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Que tem uma dúzia de 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meses. Mais uma. Joga lá. Eles vagam que ela tá comendo. Tá vindo aquela uma lá. É. Normal. Tá, tá, tá fechada? Oi? Oi? Oi? Oi? Oi? Fala aí, ó. O que que tá acontecendo aí, ó? É O que vocês estão querendo saber aí, ó? Vocês são muito curiosos, sabia? Hein? Vocês são muito curiosos, sabia? o focinho tomada. Tá com fome? Você tá com fome? Você quer goiaba também? O oh, oh, rapaz, o oh, rapaz, que negócio é esse aí, ó? Olha ah, a cara disso. Tá farejando o ar atrás do que, eu não sei. O Cícero tá ali atravessando a cerca. Nós vamos descer ali para colher umas mangas. E a gente vai procurar registrar um pouco para vocês verem. Qual, qual que é a manga que ele falou que quer que a gente pega lá para ele, que ele não pode descer lá? Ah, ele falou que tem um... Um aí, um... Amarelo, não sei se é aquela. Vamos lá embaixo então. Ele não vai tirar de de mais lá. Eu e a Madalena vamos descer ali. seu João pediu a gente umas mangas ali que ele não está podendo pegar. Eu vou pegar ali e os tetel estão bravos, gente. bravo mesmo. O ninho deles está aqui também. Não, não é ninho, é o filhotinho, já peguei o ah, filhotinho. o filhotinho? É. O filhotinho já está tá bem penadinho já está para cima e para baixo, está escondido por aí. Ele está escondido, é que eu consegui ver ele correndo e escondeu, aí eu fui, eu fui lá. Ah, essas mangas amarelas que ele falou aqui, ó eu vi. Olha lá, <risos> bem, são aquelas mangas ali que eu acho que ele quer que, que a gente, manga, manga essa aqui ó, vem, será? não sei se é coquinho, não tá com o jeito que é. Nossa, que pena que o pé tá bem, como é que chama esse negócio? É uma doença que tá dando, não sei <risos> o que tá acontecendo, que as mangas estão ficando desse jeito, bem, os pés de manga na verdade, as mangas mesmo em si não estão, não é. são os pés que estão fazendo é, isso. Tá natural é... Que es que O ficou pra lá, Olha o que encontrei ali. Você vai querer separar a nossa sacolinha, Vanelina? Né? Uhum. <risos> Olha a galinha, o, é o, gado, o galo. O